A paz do Senhor, meus queridos irmãos da Assembleia de Deus em Pernambuco, essa questão, irmãos, de cargos na igreja de função, é, criou-se uma, uma ideia na nossa igreja, na cabeça de muitas pessoas, e os irmãos é, comprovam isso, né, com o que dizem, e aqui é a gente quer dar o nosso, a nossa opinião, né, o que a gente conhece, que a gente conhece, posso dizer assim, como a palma da nossa mão, é? Criou-se aquela ideia, massificou-se aquela ideia na cabeça de muitos, de muitos irmãos, de muitas irmãs, que o cargo, a função na igreja é a vida dessas pessoas. Tanto é o exemplo que nós temos em todo o estado de Pernambuco, irmãos. Tem irmãs que estão na cama, irmãos que estão na cama há meses, até há anos, com depressão, doente, porque simplesmente foram arrancados, como alguém diz assim, entre aspas, na tora, né? tirado do, do, do, do da função do cargo que exerciam na igreja simplesmente porque um coordenador um presbítero um gestor achou que deveria fazer começou a perseguir não é perseguição implacável não estão nem aí com a família se aquela irmã se aquele irmão tem filhos tem tem tem esposa tem esposo se a é esposa o esposo não é crente não estão nem aí agora o interessante irmãos que quando é para para é, colocar essas pessoas no cargo de dirigente de circo de oração, dirigente de campanha, dirigente de escola dominical ou até é um cargo eclesiástico como um auxiliar de trabalho, um obreiro, um, um presbítero, um diácono, não é? É, chamam, conversam, até imploram, diz não, mas a gente precisa, Deus precisa, usa o nome de Jesus, muitas vezes mentindo, porque não é Jesus que está atuando ali, é por conveniência, muitas vezes para querer mostrar que faz, né? eu vou mostrar que eu sou gestor, pastor, eu mudo, eu tiro, eu faço, eu aconteço. Não é? e aí até bajulam aquela pessoa, inaltecem aquela pessoa, não, a senhora é, tem chamada, o senhor tem chamada, é, nós estamos precisando, a obra do senhor precisa, não é um, um, uma bajulação, irmãos, uma coisa incrível, não é? procuram saber se a pessoa tem, tem filho, tem esposo, tem esposa, e aquela coisa toda, até que a pessoa aceita com aquela ideia mentirosa que eles muitas vezes transmitem para as pessoas, olha irmão, não, não recuse não, porque é Deus que está falando, e no círculo de oração, muitas irmãzinhas nossas no círculo de oração, por falta de sabedoria, muitos irmãos por falta de sabedoria, ficam colocando na mente das pessoas aquela ideia, olha irmão, não recusa não, para Deus não lhe colocar no leito, não lhe colocar no hospital, não é fazendo aquela ideia, irmão, de que o nosso Deus é um Deus terrorista, como se você não tivesse o livre-arbítrio, você não pudesse se recusar um convite desse. Você pode recusar, porque Deus conhece o coração do homem, conhece o coração da mulher, irmãos. Deus sabe quando nós estamos recusando uma função na igreja, um cargo na igreja, por negligência, porque não queremos trabalhar na obra do Senhor. Mas muitas vezes, não é o gestor, não é o pastor, não é o líder que conhece o que é irmão, o que é o irmão, o que o filho está passando em casa, não é o esposo que a irmã tem ninguém conhece, então é você que tem que dizer não ou sim, e aí irmãos, muitas pessoas aceitam os cargos, e depois começam a ser perseguidos, começam a ser humilhados, começam a ser maltratados, nós temos pastores na nossa igreja, homens de Deus, irmãs, mulheres de Deus, que nos dizem o seguinte, eu lembro, recentemente, nós ouvimos alguém dizer assim, olha irmão Giovanni, nós servimos a Deus com alegria na nossa igreja, enquanto não ocupamos cargo nenhum. A partir do momento que nós passamos a ocupar um cargo, nós aceitamos o convite para ocupar um cargo na igreja, a gente passa a ser visto por Ailton José Alves, o filho dele, e esses gestores doentes que nós temos na nossa igreja, nós passamos a ser vistos como funcionários, como escravos, como alguém que deve ser manipulado por esses homens. Então, Ailton José Alves, Ailton Júnior, Luiz Mário... E muitos outros, passem a tratar as ovelhas como rebanho do Senhor, aprendam a respeitar as pessoas, vocês não são donos da igreja, a igreja pertence ao Senhor, a igreja é do dono dela, o Jeová Nisi, o Jeová Rafa, o Jeová Jireu o Deus da providência, ele é o dono da igreja e não os senhores, então comecem a tratar melhor as pessoas, porque existem pessoas que não estão mais suportando Existem familiares, parentes dessas pessoas que vocês estão maltratando, que não estão mais suportando essas atrocidades praticadas por vocês, essa tirania praticada por vocês. Aprendam a respeitar as mulheres de Deus na igreja. Aprendam a respeitar os obreiros. Aprendam a respeitar a família desses obreiros. Aprendam a respeitar a igreja do Senhor.